Então, dando prosseguimento às aulas, hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com o sentido espontâneo do fluxo de calor. A segunda lei é muito importante porque uh, embora a primeira lei seja muito abrangente né, e hoje em dia é um dos pilares da, da física em qualquer área, né, a conservação de energia, nos processos termodinâmicos ficou claro que faltava alguma coisa para estabelecer quais eram os processos que, que eram possíveis ou prováveis e quais os que não aconteciam. Né. Então, é, por exemplo, né, ficou claro desde o início que.. Desde o início da termodinâmica, né? Que não, não existia uma, uma simetria entre o trabalho e calor. Por exemplo, eu podia transformar trabalho em calor quase que completamente. Né? Se eu pego dois materiais esfrego os dois materiais, eu produzo calor e depois de algum tempo, os dois materiais voltam à temperatura inicial, ou seja, todo o trabalho foi, foi transformado em calor. Mas quando começaram a, a produzir as máquinas térmicas, ficou evidente que não se podia transformar todo o calor em trabalho. Então, existia uma simetria da, da forma como se produzia calor a partir de trabalho ou trabalho a partir de calor, quer dizer, essas, esses dois processos não eram equivalentes, ou, ou falando melhor, a eficiência daqui para cá é 100%, mas daqui para cá não, nunca se conseguia transformar todo o calor em trabalho. Então isso tinha, teve a, a ver com, com a ideia de, de como era o fluxo de calor, porque que ele se dava numa direção e não na outra. Né? E depois, com o desenvolvimento das ideias, se desenvolveu o conceito de entropia. Que inicialmente foi colocada eh, na forma de uma função de Estado, mais ou menos a partir de um postulado que a gente vai discutir. Mas que depois se justificou em termos probabilísticos. que foi, então, o, o trabalho de Boltzmann, né? dar uma interpretação probabilística à entropia. Então, eh, por exemplo, quando eh, o que, que tem a, a ver essas ideias é o seguinte, olha, eu tenho um recipiente com água, certo? E eu largo uma gota de tinta em uma região, uma gota de tinta formada por várias partículas, né? Imagina que não tem campo gravitacional, ou que o campo gravitacional da perpendicular a folha, né? Com o tempo, essas partículas que compõem a gota de tinta vão se dispersar em todo o fluido. E eu posso esperar algum tempo e imaginar, olha, quando que vai que todas as partículas vão voltar ao mesmo ponto? Por que, que não acontece o processo inverso, né? De repente tá todos... então elas vieram daqui para cá, se dispersaram. né? E por que, que não acontece o inverso? Eu tenho um copo de água e tinta e por que, que depois de um, de um tempo muito longo, todas as partículas de tinta não voltam para a mesma posição e eu acabo tendo uma gota localizada de tinta? né? Esse processo, esse ou esse, nenhum dos dois é, viola a conservação de energia. Então, em, em princípio, eles seriam possíveis. né E, de fato, eles são possíveis. Só que, por causa da, das condições de distribuição de estados dessas partículas, ele só é terrivelmente improvável. Tão improvável que o tempo que a gente teria que, que esperar para isso acontecer é muito maior que a idade do universo, né? então, na prática, esse tipo de processo é, não acontece. Né? Se a gente tem duas ou três partículas, imagina que eu tenho duas moedas, né? cara e coroa, né? e eu sacudo essa, a caixa onde estão essas moedas, daqui a um pouco eu vou ter as duas caras ou as duas coroas, então esse processo é reversível, né? quer dizer, eu posso atingir todos os estados desse sistema, mas é porque ele é muito simples, ele só tem duas partículas. Então eu, eu perturbar esse sistema de modo que eu obtenha só caras ou só coroas é, é, é uma coisa razoável, pode acontecer isso de forma, com uma probabilidade razoável. Né? Então, de fato, observo. Agora, se eu tenho um sistema com muitas partículas, com mil moedas, a gente vai calcular daqui a algumas aulas, com mil moedas já seria muitíssimo difícil perturbar a caixa de maneira a obter todas as moedas com cara ou todas com coroa. E se eu tenho, por exemplo, aí um mol de partículas, daí é, é terrivelmente improvável que aconteça de todas estarem na mesma posição. Então é interessante porque mecanicamente essa situação, as partículas se dispersarem, é tão, tão aceitável como elas se, se unirem todas de novo numa gota. Mas do ponto de vista da, da termodinâmica e principalmente esse, o conceito ligado à entropia, isso é muito improvável. Então a gente vai discutir, a gente vai começar a discutir com as máquinas térmicas. Né? Então a discussão começou com as ideias do Carnot né? ele propôs o ciclo de Carnot que seria uma máquina eh, que opera só através de processos quase estáticos e portanto reversíveis, que seria uma máquina de máxima eficiência certo? e daí ficou claro que mesmo uma máquina perfeita do ponto de vista mecânico não poderia ter eficiência completa operando a partir de, de dois reservatórios de calor, né? uma parte quente, uma parte fria e assim por diante. Né? Então, essa máquina de Carnot, como todas as máquinas podem ser reduzidas a uma máquina de Carnot ou pode ser, ter uma máquina de Carnot equivalente, essa máquina de Carnot nos dá um limite de eficiência de uma máquina térmica. tá? E a partir da máquina de Carnot que a gente vai entrar para a definição termodinâmica de entropia. Depois a gente vai tentar dar uma definição probabilística da entropia, certo? Mas por enquanto a gente vai partir desses postulados e tentar entender como as ideias se desenvolveram. Né? Bom, a gente vai começar falando é, não da máquina de Carnot, mas falando de máquinas térmicas, de maneira geral, né? Então, a gente vai... O que é uma máquina térmica? Olha, vou, vou tentar dar um exemplo muito simples de uma máquina térmica, né? Eu tenho aqui uma seringa, mas o que eu estou preocupado... ou para que eu estou usando a seringa é só porque eu tenho aqui um, em, um êmbolo móvel Tá? e em princípio eu tenho um gás aqui dentro, certo? Então, como que eu poderia usar essa seringa para produzir trabalho? Imagina que eu não tenho atrito, não tenho nenhuma perda de energia mecânica aqui, é, é, é um, uma máquina perfeita. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ter uma fonte quente, tá? vou representar pelo bloquinho rosa, ter uma fonte fria rep representada pelo bloquinho azul. Então eu faço o seguinte, eu venho aqui, faço contato térmico entre... Agora eu tampei aqui a saída tá? da minha seringa. Eu vou ter um fluido de trabalho, que é o gás que está aqui dentro, e eu não tenho troca com o exterior. Então as paredes são adiabáticas e assim por diante. Eu venho aqui, encosto no reservatório quente. O que, que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura, logo vai aumentar a pressão, porque eu não estou permitindo a troca de calor então ela vai expandir certo? agora eu venho aqui encosto no reservatório frio ela vai contrair então eu poderia fazendo contato térmico com o reservatório quente e com o reservatório frio fazer ela contrair e expandir e com isso realizar trabalho, por exemplo, vim aqui encostar fazer ela expandir empurrar a caneta com isso, quer dizer se eu não tenho uma fonte que está mais quente que a, que a vizinhança, ou no caso aqui eu estou falando de duas fontes, né? Mas eu poderia ter só uma fonte quente e a vizinhança, toda a vizinhança que está representada pela fonte fria. Se eu não tenho uma fonte fria, eu não consigo tirar é, trabalho daqui. Por quê? Porque, porque que ele vai expandir se todo o meu quarto fosse rosa? Ele não ia expandir porque a temperatura aqui fora seria a mesma que aqui dentro. Então eu preciso uma diferença de temperatura, no, que no caso aqui seria também uma diferença de pressão, para que essa fonte faça expandir o gás em, com relação a uma fonte fria que está aqui fora. né? Então eu sempre preciso de uma diferença de temperatura para poder trabalhar com uma máquina térmica. Certo? Por exemplo, se eu estou num ambiente que está todo ele a, a mil graus, certo? Eu consigo retirar trabalho desses mil graus? Não. Eu preciso ter uma diferença de temperatura para fazer com que um, um fluido, qualquer um gás, se expanda da fonte quente com relação à fonte fria. Por que, que eu. Que eu encostando dois recipientes, vamos pensar assim, então. Então, aqui eu tenho uma temperatura quente, vou colocar assim esquematicamente, uma fria. E aqui eu tenho um fluido de trabalho. Por que, que esse gás vai expandir com relação a esse? Imagina que tem a mesma quantidade de, de moles e o mesmo volume de um lado e do outro, certo? Porque essa temperatura aqui vai produzir uma pressão maior desse lado com relação a esse lado. Então, vai surgir uma diferença de pressão que vai produzir uma força. Se eu tenho só a parte quente, ou, ou pensa assim, os dois são um T quente, eu não consigo tirar trabalho dessas duas fontes certo então uma máquina térmica ela sempre opera então eu vou desenhar aqui da maneira que a gente usualmente desenha ela sempre tem que operar a partir de duas fontes térmicas uma quente e uma fria simbolizando que as duas têm temperatura diferente tá então é fundamental entender isso né se eu tô num, num planeta que toda a atmosfera dele tá sei lá, 10 mil graus, certo? Eu não consigo tirar mais energia daqui do que se eu estivesse num, num planeta onde estivesse tudo a 100 Kelvin. Porque eu preciso é de uma diferença de temperatura para fazer com que o fluido é, traba, realize o trabalho, certo? Em geral, a gente não se dá conta disso, porque a gente está sempre trabalhando com a com a vizinhança que tá uma temperatura o que a gente chama de temperatura ambiente 300 Kelvin então qualquer coisa que, que esteja acima desses 300 a gente vai poder utilizar para realizar trabalho contra a atmosfera digamos assim né como usando como referência a pressão e a temperatura de, da atmosfera que é um reservatório praticamente infinito para os processos que a gente considera né por mais que eu que eu faça processos térmicos na atmosfera eu não vou conseguir mudar a temperatura e a pressão da atmosfera, porque ela é muito maior que os processos que eu estou realizando, né? o aquecimento climático é um contra exemplo disso, né? eu realizo tantos processos térmicos na atmosfera que eu já estou mudando a temperatura do meu reservatório térmico, porque a quantidade de processos térmicos que eu estou realizando, já Coloca uma quantidade de energia comparável à energia que tem na atmosfera. Então, eu já, com, já consigo mudar. Né? Bom, mas voltando à máquina térmica. Então, a máquina térmica, que eu vou simbolizar assim, tá? Ela está operando entre duas fontes de calor, quente e frio, tá? E ela faz o seguinte, retira calor daqui e leva para cá, tá? Mas ela não... Ela não Todo o calor que ela tira daqui, ela não leva para cá uma parte, ela converte em trabalho. E o restante ela perde para o ambiente. Aqui então, calor quente, aqui calor frio. O que, que a gente gostaria de uma máquina, de uma máquina térmica, que ela não perdesse nada de calor para o ambiente. Tá? Mas a gente vai ver que justamente isso não é possível e por isso que a eficiência dela nunca é 100%, nunca é 1% certo? Outra coisa importante de uma máquina térmica é que ela tem que operar em ciclos né? Quer dizer, eu tenho que sucessivamente <cười> colocar a, o meu êmbolo aqui, ele esquenta daí eu entro em contato com a fonte fria que Poderia ser a atmosfera, ele contrai, eu volto, ele esquenta, ele contrai Para sucessivamente é, transformar o calor em trabalho né? Então, a gente pode definir um pouco melhor o que seria uma máquina térmica Então, máquina térmica são máquinas que operam a partir de dois reservatórios de calor, ou dois reservatórios térmicos de calor, produzindo trabalho como resultado. Né? A ideia de máquina está relacionada a isso, a conversão de energia. Né? Então eu tenho uma máquina que está transformando o calor em trabalho. Certo? E daí tem dois postulados que são a origem da, da segunda lei, que, que são os postulados de Clausius e o de Kelvin que diz o seguinte, justamente quando começaram as, a construção das máquinas a vapor, né, que, que deram origem a toda, que, que deram origem não, mas que suportaram toda a revolução industrial, que se começou a pensar, olha, como poderia melhorar a eficiência dessas máquinas? Né? Como, por que, que eu estou perdendo tanta energia? Né? As primeiras máquinas a vapor tinham uma eficiência de 3%, 5%. Então, a maioria da energia colocada na máquina era jogada fora. Então, o, o postulado do Clausius é o seguinte. Não há um processo cujo único resultado seja transferência de calor, de uma fonte fria para uma fonte quente. O que o Cláudio estava querendo dizer, eu imagino, é que não existe um processo E faça somente isso. Eu consigo fazer calor fluir de uma fonte fria para uma quente sem sem colocar mais nada no sistema, por exemplo, trabalho? Não. Então a ideia do Clausius É que isso não é possível. O Kelvin, por outro lado, quer dizer, o Claus estava pensando na questão da, da espontaneidade dos processos térmicos, né? Por que, que o calor flui numa direção e não flui na outra? O que o Kelvin, o postulado de Kelvin diz o seguinte: não há um processo. Cujo único resultado seja completa conversão de calor em trabalho. O que o Kelvin estava tentando dizer, é o seguinte. Eu não consigo pensar numa máquina térmica, aqui então sempre ter quente e ter frio, que converta todo o calor que está saindo dela em trabalho, sem perder nada para o meio ambiente. Certo? Então, da mesma forma, isso não é possível. Se a gente define a eficiência da máquina como o trabalho produzido, dividido pelo, pelo calor despendido, isso seria uma máquina com eficiência 1, ou 100%. Né? Então, na verdade, ele estava dizendo que da, dessa forma não existe uma máquina com eficiência 100%. Por que, que a eficiência? Isso aqui é um eta, tá? não é um N. Então eu vou colocar assim o valor absoluto para evitar interpretações quanto à direção do fluxo. Né? A gente pensa, imagino que seria essa fonte quente, a queima de carvão, de combustível fóssil é, e assim por diante. Né? Então, o que eu gostaria de tirar daqui é a máxima quantidade de trabalho possível. Então, numa máquina onde isso seja igual a isso, a eficiência é 1. Né? Em geral, isso é muito menor que isso. Certo? Bom, num ciclo completo da máquina, se a máquina opera em ciclos, o que significa operar em ciclos? operar em ciclo, significa que ela voltou ao mesmo eh, estado termodinâmico inicial, né? Por exemplo, né? É... O que significa que a energia, a variação de energia é zero no ciclo inteiro de energia interna, né? Se a máquina voltou ao mesmo estado que ela, que ela estava, então o trabalho ou.. bom a gente já discutiu a questão de botar os deltas ou não, né? Mas então o trabalho seria a troca a quantidade de calor ganhado menos a quantidade de calor perdido, então a eficiência ficaria Um refrigerador, a gente vai voltar a falar ainda em mais detalhe, oportunamente, mas um refrigerador também é uma máquina térmica que faz o seguinte, eu tenho a fonte quente, a fonte fria e o refrigerador faz fluir Energia da, da fonte fria para fonte quente. Como ele faz isso? Porque eu adiciono o trabalho. Certo? Então, não é impossível que eu faça fluir calor de um objeto mais frio para um mais quente. Mas como eu realizo isso? Através de trabalho. Como que... Bom, eu vou, vou explicar rapidamente já que a gente está falando nisso. né? Eu tenho dois objetos que estão inicialmente a mesma temperatura. tá? Um está dentro da geladeira. Um está dentro da geladeira. O outro está fora da geladeira. Certo? esse aqui está representando a minha vizinhança bom então inicialmente a geladeira está desligada eu ligo a geladeira o que como é que eu posso tirar calor daqui e levar para cá eu pego de novo meu gás de trabalho tá então aqui está tapado eu vou lá dentro da geladeira faço o meu gás expandir como ele expandiu né adiabaticamente sem, sem trocar calor com o ambiente ele vai esfriar certo então ele vai expandir ele vai esfriar o que que então eu encosto faço um contato térmico com esse objeto como esse aqui tá mais frio ele vai absorver calor desse objeto daí eu pego a minha seringa né o meu êmbolo meu, meu fluido de trabalho. Vou lá fora, comprimo a minha seringa. Como eu comprimi adiabaticamente, da mesma forma, vai aumentar a temperatura. Agora eu faço um contato térmico com esse objeto. Como aqui está mais quente, ele vai transferir energia para o rosa. Eu volto lá dentro, expando de novo o meu êmbolo. Ele esfria. Coloco em contato com o objeto dentro da geladeira. Como esse, o, o meu gás de trabalho está mais frio, vai absorver calor do objeto azul. Vou lá fora, comprimo, faço ele esquentar. Como a temperatura aqui está maior, vai transferir energia para o rosa. E fico fazendo sucessivamente. O que, que eu estou fazendo? Tirando energia do mais frio, levando para o mais quente. Como? Com o trabalho que eu estou fazendo. Quem que faz esse trabalho? Um compressor, por exemplo. Né, compressão e expansão do gás É feito com compressor Então Numa geladeira, por que que um refrigerador né Tem um compressor Para realizar esses trabalhos que eu estou fazendo aqui à mão Ir lá expandir Absorver calor Vim aqui comprimir, ceder calor e lá absorver calor Vim aqui expandir, ceder calor E faz isso num ciclo Então eu consigo tr Transferir calor Do objeto mais frio para o objeto mais quente né? A, o, o objeto e a cozinha estão. O objeto azul, a tua comida, teu alimento está a 20 graus. A cozinha está a 20 graus. Tu liga a geladeira, vai para 19. A cozinha vai para 20. Alguma coisa continua funcionando a geladeira, vai para 18. A cozinha vai para 21. Vai para 17. Então tu tá transferindo o calor do objeto frio para o objeto quente. Mas como? Com a realização de trabalho. Tá? Por isso que o, que o postulado do Clausius diz que não existe um processo cujo único resultado seja a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ou de outra maneira de dizer isso, não existe a transferência espontânea de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Mas a transferência induzida através de trabalho existe. Certo? Então... É então a gente vamos tentar pensar no, numa máquina que nos permita analisar esses ciclos de maneira que a gente possa calcular uma eficiência hipotética, digamos assim, da, dessas máquinas térmicas, né? Antes disso, vamos pensar se, essas, se esses dois enunciados dizem realmente a mesma coisa, tá? Será que que o enunciado de Kelvin implica o de Clausius e o de Clausius implica o de Kelvin. Então a gente poderia pensar uma máquina, tá, que tem um refrigerador fictício, que é essa máquina, essa máquina do Clausius, né, que só transfere calor do frio para o quente. Né? Então E aqui também tem uma máquina fictícia ideal. Aqui está uma, aqui está outra, aqui está o quente, aqui está o frio. Bom, se eu conecto, então aqui o calor frio, o calor frio... Se eu conecto aqui, né, essas duas máquinas, eu não preciso mais, olha, exatamente o que está saindo de calor aqui, tá? Tá entrando aqui. Então, se eu conecto a saída dessa máquina na saída dessa, eu não preciso mais da fonte fria, tá? O que contradiz? o enunciado do Kelvin, né? Nesse caso aqui na máquina do Kelvin, eu não preciso da fonte fria, porque eu estou convertendo todo o calor que sai aqui em trabalho. Então, essa fonte fria não serve para nada. Assim, ela não tem utilidade nessa concepção de uma máquina de Kelvin perfeita, né? Ideal ou fictícia, né? É interessante aqui notar que a gente não está falando só de uma máquina perfeita do ponto de vista mecânico, né? É assim uma máquina sem atrito e tal não é só isso né é uma é uma uma questão que envolve a própria natureza do calor que a gente vai discutir mais ainda né mas então eu tô falando de uma máquina fictícia ou, ou fictícia eu acho né é porque é mais que ideal não é só ideal todas as máquinas que a gente tá falando aqui são ideais do ponto de vista mecânico, né? não tem atrito, funcionam, os processos são todos perfeitos e às vezes quase estáticos quando a gente exige, mas a gente está pensando numa máquina fictícia que não é real, nem ideal, né? então se eu ligo a saída de calor aqui, a entrada de calor aqui, eu não preciso mais a fonte fria, então essa máquina idealizada, que é o enunciado de Clausius, implica no enunciado de Kelvin. Quer dizer, eu não preciso mais da fonte fria. Quer dizer, se eu tenho isso, naturalmente eu tenho isso. Então, esses dois enunciados são equivalentes. Certo? E eu acho que é importante chamar a atenção é, para isso, né? Nesse, nessa etapa, né? Vocês têm que, que entender como essas duas coisas são equivalentes. Bom, uma das, das máquinas térmicas, vou pegar uma aqui. Uma, uma classe de máquinas térmicas muito importantes são os motores de combustão interna. Como eu ia demorar muito tempo desenhando tudo, eu peguei uma, uma ilustração para facilitar o trabalho o que, que são os motores de combustão interna são motores que funcionam com a partir de um êmbolo como esse tá em que se transfere calor para o fluido de trabalho e então o pistão expande certo e daí nessa expansão se usa se usa essa expansão para realizar trabalho como que a gente transfere calor para esse fluido de trabalho em geral se injeta um combustível e se faz a queima desse combustível. Mas o fluido de trabalho é o ar, na maioria dos casos. O combustível está entrando no, no êmbolo só para que a queima desse combustível produza calor internamente. Tá? Mas é, é um processo em que eu, eu poderia pensar de novo, né? da mesma forma que eu falei antes, eu tenho duas fontes, uma quente e uma fria, eu poderia pensar, ó, eu encosto o meu fluido de trabalho na quente ele expande, eu encosto na fria ele contrai, ou, ou melhor, eu encosto na, na quente ele expande com relação à fria, né? e, e depois eu faço ele voltar, e, e então nesse processo eu realizo o trabalho, certo? Então, um motor de, de quatro tempos que está dizendo, como está falando aqui, né, justamente porque ele tem quatro etapas bem definidas, é o seguinte: tem a admissão, em que há uma válvula é aberta, o cilindro vai para baixo. Em geral, esse cilindro está conectado a um eixo giratório, ele está conectado fora do centro, né? Então quando esse cilindro for percutido e ir para baixo, ele vai induzir uma rotação nesse eixo. Né? Então, na admissão, uma válvula de admissão é aberta, o cilindro vai para baixo, movimentado por outra parte do sistema, certo? Entra uma mistura de ar e combustível, no caso do, do motor a gasolina, certo? Na segunda etapa, o cilindro vai para cima, comprime a mistura, aumenta a pressão e temperatura, no, no caso do motor a gasolina é produzida uma faísca aqui dentro, certo? Então o combustível entra em combustão, produz calor, esse calor produz a expansão do gás que então movimenta, movimenta o cilindro para baixo. Esse é o ciclo ou a etapa de potência, onde o motor está realmente produzindo potência. Aqui tá, nas outras etapas está usando... Potência do motor e aqui está produzindo potência, né? Admissão, compressão, é, ignição, que é a potência, onde produz potência e depois exaustão. Então, admissão, compressão, nota aqui deu meia volta mais meia, aqui completou uma volta. Daí potência, desce, sobe e joga os gases da queima né, para o ambiente através de outra válvula. que completou outra volta dos eixo, do eixo em que ele está conectado. né Então como tem quatro etapas e uma só produz potência, né esse motor pode funcionar só com, com o que está sendo colocado aqui. Porque, por exemplo, numa máquina simples, numa, numa motosserra, numa... É, no motor de popa... No, numa roçadeira... tu dá uma inércia inicial... puxando... O, o, a corda de, de partida... Né? e o motor com essa inércia... essa potência de um ciclo... mais a inércia do motor... faz ele completar os outros três ciclos. Mas também é comum... terem quatro cilindros... funcionando ao mesmo tempo... enquanto um está no ciclo de admissão... ou, ou talvez daí tem várias combinações, dois em ciclo de admissão os outros dois em ciclo de potência e então o, o sistema vai funcionando é, continuamente né? os motores mais modernos, por exemplo usam três cilindros né? nunca tem dois cilindros no mesmo, no, na mesma parte do ciclo então eles vão se alternando potência nesse, potência nesse potência nesse e vão alternando subindo e descendo e transferindo então, estão os cilindros todos conectados a esse eixo. É, eu vou desenhar muito simplificadamente, tá? não é tão simples. Então, os cilindros estão conectados a um eixo, na medida que eles vão subindo e descendo, eles vão transferindo energia para o eixo que vai girando e daí essa, esse eixo é conectado na parte motriz da máquina que vai fazer o que precisa ser feito, se é movimentar o veículo, ou, ou produzir energia através de um gerador, ou enfim. Né? Tá? Então é, é importante a gente analisar esse ciclo, porque é um ciclo muito usado, né? todos os veículos funcionam com esse ciclo, né? além de que outras, existem outras máquinas muito importantes que operam ainda com, como máquinas térmicas. Né? Por exemplo, a, a maneira mais eficiente de se produzir energia é através de turbinas né? o que que, se, que é a turbina? É, é uma máquina a vapor em que existe uma grande eficiência de transferência da energia do vapor para o gerador né? quer dizer, existem vários estágios em que tu transfere energia do vapor que tá tem alta temperatura e alta pressão transfere energia com muita eficiência para um rotor que vai Tocar um gerador, então ainda existem muitas Muitas máquinas Térmicas Operando tá? Eu vou deixar a ilustração Aqui do lado Eu vou, vou falar então inicialmente Do ciclo Otto Que é o ciclo de motores a gasolina Eu vou Desenhar esse ciclo agora De uma maneira Diferente, vou desenhar ele num diagrama PV tá? E vamos tentar entender o que, que cada um dessas etapas Ou vamos tentar simplificar essas etapas no diagrama PV Então inicialmente a admissão A admissão acontece à pressão atmosférica Então imagina que está com volume zero O volume vai aumentando a pressão atmosférica Até chegar num certo volume que eu vou chamar de V1 Então na admissão né, abre a válvula, tudo fica a pressão atmosférica, o volume vai crescendo até chegar aqui, né? Eu vou botar uns números para a gente ir seguindo. Né? Tá? Isso aqui seria 1, 2, 3, 4, né? É, eu, os, os com o círculo eu vou me referir a esses, essas etapas do ciclo. Os números sozinhos para a gente discutir depois cada etapa do diagrama PV, tá? É, espero que não confunda. Então, daqui até aqui, é um bolinha. Tá? Depois, na compressão, imagina que essa compressão é feita de maneira rápida, de modo que não, não seja possível transferir calor para o ambiente ou, ou para as paredes aí do, da câmara de combustão. Né? Então, eu tenho uma compressão adiabática até um certo volume V2 tá? isso é a etapa 2 quando chega em, no volume V2 é feita a ignição o que, que a ignição vai fazer vai produzir um aporte de calor no fluido de trabalho então vai aumentar a temperatura e a pressão então vai aumentar a pressão vai entrar calor no sistema, certo? Digamos que essa que essa ignição é muito rápida em comparação com a velocidade do cilindro, então eu posso considerar que é a volume constante, certo? Depois tem a, a então com a ignição de novo vai ter a expansão. Né? Assim que, eu, que existe a ignição, vai aumentar muito a, te, a pressão. Essa pressão vai promover a expansão da câmara de combustão de novo adiabaticamente. Então, aqui o ciclo 3 é esses dois ramos, certo? Aqui no, nas arestas ou nos vértices, eu estou chamando os números sozinhos, tá? depois a gente analisa cada um deles e a exaustão bom e então vai chegar até o 4 e quando jogar o ar fora vai se esfriar né vai jogar calor fora e vai voltar o volume zero o próximo de zero de novo quer dizer vai jogar fora então eu vou botar é a mesma trajetória mas eu vou botar um pouquinho para cima para a gente entender. Vai voltar ao estado inicial e começa o ciclo de novo. Certo? Então, a gente, bom, claro que isso é uma idealização, certo? Um, um... Essa idealização significa o que? Que os calores específicos são constantes, não dependem da temperatura. e que são todos processos quase estáticos que está longe de ser verdade, né, no motor real. Mas a gente está fazendo isso como uma uma idealização para tentar entender o motor, né. Um, um sistema real é mais ou menos uma coisa desse tipo, assim, né. A gente poderia colocar sensores dentro de um motor e mapear, então, todo o ciclo dele nas variáveis PVT, né? Mas a gente está fazendo uma idealização para tentar entender como é o funcionamento, quais são os limites de eficiência desse motor, certo? Então, é... as etapas, né? A etapa 5.1, né? O volume da câmara de combustão vai de, de zero né, até V1, a pressão atmosférica. Né, e são admitidos N moles né, da mistura. Na verdade, aqui é no motor da gasolina já entra o ar mais o combustível. Então... No final do ciclo, eu vou ter uma coisa assim. Depois, então, daqui até aqui, né? Depois na etapa 1, um, 2, vai ter essa compressão adiabática, compressão V1 para V2, adiabática. Em que a temperatura vai crescer. Como que a temperatura vai, vai crescer? Através da relação adiabática entre temperatura e volume. A gente está pensando que o fluido de trabalho é o ar. Então, o gama é 1.4. Né? Por exemplo. Bom, daí na etapa 2.3. 3... aqui para cá eu tenho aumento de pressão e temperatura devido à queima do combustível né por causa do que quente né que é a combustão da mistura deixar o diagrama aqui do lado, depois de 3, a etapa 3, 4, então de novo eu tenho a expansão adiabática, de novo vai de V2 para V1, Aqui tinha uma temperatura T1, T2, T3, T4. Agora, então, eu vou ter obedecendo uma coisa, uma relação desse tipo. Aqui é a etapa de potência, né? Quando realmente o fluido de trabalho cede é, é, trabalho para o para o ambiente né, em que tem essa expansão forçada pela absorção dessa quantidade de calor que por sua vez foi produzida da combustão da mistura ar combustível. Né. Então aqui 3.4 é, é realmente a etapa em que a máquina produz energia e a etapa 4.1 é perda de calor, né? então está simplesmente separado, na verdade acontece as duas coisas ao mesmo tempo, mas aqui a gente está representando que houve uma perda de calor para a vizinhança quando o, o sistema vai jogar fora os gases da combustão, né? que na verdade então, seriam essas duas etapas em conjunto. para a vizinhança e a etapa 1.5 é a exaustão, exaustão dos gases da queima, de novo acontece a pressão atmosférica porque a válvula abre e conecta a câmara de combustão ao o meio ambiente. Então, de posse disso, né, dessas várias equações aqui que, que me descrevem a relação entre as variáveis, vamos tentar é, estabelecer a eficiência desse motor. Olha só, então, na etapa 2.3 3... Eu não sei se é melhor deixar o diagrama ou, ou as equações, né? Mas na etapa 2, 3, eu tenho o acréscimo desse calor né? no, no, no sistema. Bom, eu tenho dessa forma, né? Mas nesse caso, o, o aumento da energia interna, deixa eu escrever assim, o aumento da energia interna, se dá Pela queima do combustível Quer dizer, não tem o trabalho Lembra que essa etapa Volume constante Então não tem trabalho Tudo que é aumentado a energia interna do sistema Vai ser porque houve um acréscimo Devido à queima do combustível né? Então eu poderia escrever nesse caso E poderia escrever isso como uma integral, quer dizer, o calor que é produzido, né, é uma integral entre os dois, as duas temperaturas, ou seja, CVDT T3 menos T2. Né. De... De certa forma, eu estou medindo quanto calor foi produzido pela diferença de temperatura que ele, que ele gerou, certo? Bom, da mesma forma, o que frio, né, que então é Cv T4 menos T1. E daí eu posso escrever a minha eficiência. É. Não, essa é a página 5. Eu posso escrever a minha eficiência como sendo... seja melhor escrever assim né só para ficar claro né que então nos leva a isso bom de acordo com as expressões que eu tenho aqui para o que é quente e para o que é frio isso vai ficar Como a gente considerou o CV constante em todo o processo. Ainda dá para trabalhar um pouco mais com essa expressão. Né? A gente tinha o seguinte. né? Lá das, da, da expansão e da compressão adiabática. Vou trocar de cor um pouco. Dividindo uma equação pela outra, eu obtenho essa proporção, né? Agora fazendo uma, um menos cada um desses termos, que eu posso escrever assim, né? nota T4 menos T1 sobre T3 menos T2 é equivalente a T4 sobre T3 que por sua vez T4 sobre T3 é T1 sobre T2 então a eficiência da minha máquina vira sobre T2. Como eu tenho também que T1 sobre T2 é igual V2 sobre V1, na gama menos 1, certo? A minha eficiência, vou escrever aqui para ficar claro, a minha eficiência poderia ser escrita em termos dos volumes. Essa razão V2 sobre V1 é conhecida como a taxa de compressão. Quanto que, o, que o, qual é a diferença do cilindro quando a câmara de combustão tem volume máximo e quando a câmara de combustão tem volume mínimo. E isso é uma das limitações do motor de, de combustão no ciclo Otto, né, que, que utiliza gasolina, por exemplo. Porque eu poderia aumentar se eu aumentasse muito a taxa de compressão, quer dizer, se o volume... Do, do ciclo depois da compressão fosse muito pequeno em comparação com o volume quando a câmera está expandida eu poderia aumentar muito a eficiência do motor mas o que acontece é que se eu comprimo demais a mistura lembra que na admissão entrou ar e combustível então se eu comprimo muito a mistura o que acontece é que existe combustão espontânea a temperatura cresce tanto que o combustível entra em ignição sem precisar da faísca quando ele faz isso em geral ele ele entra em ignição na hora errada né é fora de fase e ainda não está no ponto certo para empurrar o cilindro e daí diminui muito mais ainda a eficiência do, do motor né? outra maneira e isso vai nos levar a outras conclusões depois né outra maneira de eu ter eficiência é um, é se a minha, o meu reservatório frio tivesse temperatura zero. Mas é, o que seria a temperatura zero? Em qual escala? Né? Então é, é interessante porque essa análise também nos permitiria definir uma temperatura zero absoluta, né? de outra forma que seria dizer assim, olha, seria a temperatura em que uma máquina operando com um reservatório térmico e... Com outro reservatório térmico a essa temperatura Teria eficiência máxima né? E da mesma forma Que a gente não consegue obter uma máquina Que tenha eficiência 1 A gente também não consegue estabelecer uma temperatura Que seja zero absoluta pelo, pelos mesmos motivos Então é, Em geral Essa taxa de compressão É na faixa de um nono, para os motores do ciclo auto, né? Como a gente tem o gama 1.4, a eficiência teórica de um motor auto idealizado, 58%. Certo? Um motor real, que vai fazer um ciclo como aquele que a gente desenhou, só da parte térmica está em torno de 30%. Como depois tem todas as perdas mecânicas por atrito e, e movimentação de todos os mecanismos, a, a eficiência global de um veículo de combustão interna está em torno de 5% ou 6%, o tá? que é baixíssimo. né? Tá? Por que, que a gente opera esses veículos ainda? Porque a gente tem uma fonte de energia muito grande que é o petróleo, né? Que, bom, felizmente ou infelizmente vai acabar e, e a gente faz um desperdício de energia justamente porque tem uma fonte muito abundante. Mas a gente precisa fazer motores e veículos que sejam muito mais eficientes do que isso. Bom, o outro ciclo é o ciclo diesel. Certo? que tem uma, uma diferença importante, que é o seguinte... na admissão, é feita simplesmente a admissão de ar. E daí o ar é comprimido até, uma certa, até um certo volume, pressão e temperatura, e quando já está comprimido, é injetado o combustível. Então, enquanto que o, o motor, o ciclo Otto a gasolina, tem uma vela de ignição aqui que produz uma faísca, né? no, uma fagulha né? no, no momento certo. O motor a diesel tem uma bomba de injeção de alta pressão que joga o, o combustível, né? que é o diesel, né? óleo diesel, joga o combustível no momento certo na forma de um spray e esse, e esse combustível, por causa da alta temperatura e pressão que já se encontra na câmara de combustão, entra em ignição e a bomba vai injetando combustível na medida que a câmara de combustão vai se expandindo. Então uma, a única diferença que existe nos ciclos né, é que então tem a mesma, quase a mesma coisa que o ciclo Otto, né, a admissão. Depois compressão adiabática, mas daí a combustão acontece de maneira mais ou menos isobárica. A pressão constante. Porque justamente a, a bomba de injeção vai colocando combustível na medida que, que o cilindro vai expandindo. E depois expansão adiabática. Então aqui entra o calor. E aqui sai o calor para o meio ambiente, né? é, uh, desculpa, o V3 deveria estar tá aqui coloquei no lugar, depois fiz o desenho ficou errado tá? então, uh, a diferença aqui é simplesmente, é vai aparecer aquela mesma integral mas é que aqui, aqui então, como o processo é isobárico eu vou escrever cptt3-t2, né? então os, os pontos aqui são os mesmos de antes, e o Q é frio, é cvt1. Então a, a minha eficiência, como vai aparecer não mais cv sobre cv que se corta, mas cp sobre cv, tem um sobre gama aqui. Né? E daí manipulando da, de uma forma equivalente à que a gente análoga a que a gente fez antes, a gente acaba tendo uma eficiência escrita dessa forma. Nem todos os volumes vão se cancelar como antes, né? E esse R é a taxa de compressão. Então, por exemplo, para T1, 300 K, temperatura ambiente T2, 900 né, temperatura de combustão, e uma taxa de compressão de 5. A gente tem uma eficiência de aproximadamente 54% para um motor diesel, certo? Então, muitas vezes, nos motores diesel, como tu pode comprimir muito antes de injetar combustível, as taxas de compressão são muito maiores que de um motor a gasolina. E por esse motivo, que o motor diesel, muitas vezes, tem que ser um motor muito mais robusto que o motor... Eh, a gasolina né o motor do ciclo Otto porque ele vai precisar suportar uma compressão muito mais eh, importante do que no ciclo Otto tá. então a, a, a, na próxima aula a gente vai falar do ciclo de Carnot que então é uma idealização desses ciclos tá que vai nos dizer qual é o limite real de todas as máquinas térmicas né independente da construção da máquina mas simplesmente pela natureza, como a energia se, se apresenta na forma de calor, diferente daquela que ela se apresenta na forma de trabalho, certo? Então é importante a gente entender os ciclos das máquinas térmicas, porque isso nos dá um elo entre a teoria e a aplicação dessas ideias, né? E ao mesmo tempo a gente vai usar essas máquinas térmicas para colocar limites ao que a gente pode fazer com uma máquina que opera tirando energia do calor e transformando em trabalho certo até